Fala galera! Sejam bem-vindos ao canal Bolseiro, fale amigo e entre! E no vídeo de hoje farei mais um unboxing surreal do Blu-ray do filme Tolkien. Eu vou te mostrar detalhes da mídia física e das opções no menu do filme, com bônus especiais. Chegou aqui em bolsão uma caixa contendo o Blu-ray do filme Tolkien. Eu comprei na Amazon e se você tiver interesse, o link está na descrição. Tem a versão Blu-ray e DVD. O filme foi lançado aqui no Brasil em 23 de maio de 2019. Eu assisti na pré-estreia, no dia 21 de maio, na sala de imprensa. O diretor é o Dom Karkowski e os atores principais são Nicholas Holt, que interpreta o próprio Tolkien, Lily Collins, que interpreta Edith Brett, a esposa do Tolkien, e Cole Meany, que interpreta o padre Francis Morgan, tutor de Tolkien. O Blu-ray do filme foi lançado aqui no Brasil em 11 de dezembro de 2020 e contém a duração de 1 hora e 52 minutos. Além de bônus especiais como uma análise do filme pelo olhar dos atores Nicholas Holt e Lily Collins, cenas excluídas,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 tem um link do bolseiro você também pode ajudar aí tá fácil hein pode ajudar o canal comprando com o link do bolseiro da Amazon e olha só tira aqui se daqui foi muito fácil não exigiu modo ogro nem modo troll né tá bem fácil bem protegido pela Amazon mas bem fácil também de abrir, né? Deixa eu ver se eu consigo o plastiquinho aqui na mão mesmo, sem auxílio da tesoura, nem do estilete, vamos ver se dá. Esse é o Blu-ray precioso. Tem também versão aí em DVD, quem quiser adquirir. Mas pelo preço eu eu indico adquirir em Blu-ray. Eu acho que é melhor questão da qualidade e também para assistir em Blu-ray. Olha aí, que legal mostrar aqui para essa câmera. Olha aqui, A parte aqui de trás, que bacana. E aqui também. Nicholas Holt está extraordinário. Então vamos abrir também ele, ver como que está aqui. Olha que legal, sem muitos detalhes, né? Sem muita coisa. Tem o disco aqui, mesma temática. E atrás, né? Não sei se vocês estão conseguindo ver aí. Né? Tem o Tolkien aqui de fundo, né? Sentado ali no seu escritório com muitas anotações assistindo o filme vocês vão ver que cena que é essa então é, na verdade é uma cena e eles imprimiram para aparecer essa parte de dentro aqui ficou muito legal mesmo muito bacana Agora vamos conferir o menu de opções e bônus especiais. Então temos aqui o botão iniciar filme, obviamente para iniciar o filme, seleção de idioma, aqui você seleciona o idioma do áudio e das legendas. No áudio você vai encontrar uma variedade de idiomas, né? português, espanhol, inglês e um monte de outros idiomas e também nas legendas você encontrará essa variedade de idiomas. Já aqui no menu buscar é para você encontrar as cenas do filme, então aqui você vai escolhendo qual cena que você quer e vai diretamente para ela e favoritos... Você pode adicionar algum momento do filme aos favoritos e depois você pode acessá-los aqui. No menu bônus você encontrará cenas excluídas, primeiro olhar, galeria e comentários do diretor. Em cenas excluídas você terá acesso as sete cenas adicionais que não constam no filme. Essas cenas elas foram tratadas, elas tiveram a pós-produção, só que elas estão no idioma original, que é o inglês, mas contém legenda em português e também em outras línguas. Nessa opção Primeiro Olhar, como mencionei no começo do vídeo, ela nos leva para uma análise do filme pelo olhar dos atores Nicholas Holt e Lily Collins. Já em galeria temos fotos surreais, em alta qualidade e oficiais dos bastidores. Vale muito a pena conferir. E por fim temos o menu comentários do diretor, em que a gente pode ligar e desligar os comentários de Dom Karukowski. Além da qualidade da imagem do filme em Full HD, foi uma ótima surpresa os bônus especiais, principalmente as cenas excluídas, adicionando assim 12 minutos e 37 segundos a mais para o filme. E olha só quem está aparecendo aqui, o Gandalf do like. Então já deixa um joinha aí para o Gandalf não te transformar em um sapo ou coisa pior, hein? Como eu falei no começo do vídeo, se você quiser adquirir esse filme, seja em Blu-ray ou DVD, na descrição está o link da Amazon.